Olá, meu amigo e minha amiga do Curtindo Mais, como é que você tá? Tudo bem? O verão já foi, estamos no outono, quem sabe o friozinho chega daqui a pouco, até aí tudo bem, né? Não, não tá tudo bem não, sabe por quê? Porque a dengue aumentou, de acordo com o Ministério da Saúde, um aumento acima dos 300% em relação ao ano passado. E quer mais? Já são mais de 315 mil casos, sendo que aqui na região sudeste já são 200 mil casos de dengue, gente. E a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é da, da população, a culpa é da prefeitura. Por quê? Porque a gente acha que colocar água parada num lugar, deixar nos vasos, com as flores, nido maravilhoso, caixa d'água aberta, deixar entulho, lixo por aí, ah, mas um pouquinho só não vai fazer diferença nenhuma. Engana-se, engana-se! Sabe por quê? Por quê? Por causa de você, por causa de mim, por causa dos outros... A dengue, ela sorri no final. Ela vai passar por você aí, ó, e vai falar, opa, vou picar você. Aí é Zika, é chikungunya e por aí vai. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso bem-estar. Basta termos atitude para acabar com esse bicho, com a dengue. E aí, posso contar com você? Lá no curtidomais.com.br eu vou te dar dicas. Tem um aplicativo que você pode estar denunciando quem é que deixa aí. Essas coisas que eu falei por aí, deixa quieto, dane-se a população e por aí vai. Então você pode denunciar sem problema nenhum. Vai saber os sintomas, vai saber que não é só no verão que esse bicho ataca não, beleza? Vamos junto, vamos junto, vamos vencer a dengue. Eu quero você junto comigo, afinal de contas, sem você o canal não existe. E aí, beleza? Compartilhe, toque o sininho aí, ó, pra você ficar por dentro das novidades do Curtindo Mais. Sempre trazendo informação pra você e sempre trazendo algo que vai fazer você chegar na longevidade da melhor forma possível. Vamos juntos, até mais!